Vamos aos gols do domingo. O grande drama de hoje envolvia o Corinthians. O timão ia ou não ia se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians precisava vencer o Oeste e o Guarani não podia vencer o São Paulo. E aí? Danilo Avelar. Hoje estava escrito que quando este homem tocasse na bola, haveria perigo de gol. Primeiro lance quente do jogo, o Danilo Avelar tentou tirar, quase fez gol contra. Só não fez porque o Cássio, como um gato, se recuperou no contrapé. Em compensação, quando veio o cruzamento do Corinthians, é quem tocou na bola e mandou para rede. Danilo Avelar, 1x0 de mão. Quando o Danilo Avelar toca na bola, é perigo, amigo. Veio o segundo tempo, cruzamento do Oeste, o Danilo Avelar escorregou, tocou na bola... É perigo! É perigo! O Bruno Lopes quase fez o gol de empate Mas o outro gol que saiu foi do Corinthians Ederson Beleza de chute do Ederson e Aí você vai reclamar que o Danilo Avelar não tocou na bola pra criar o perigo de gol Ah é? Volta aí lá Pode voltar volta, volta mais, volta mais um pouquinho Pode voltar com vontade Pode voltar com bastante vontade E tá aí, tá aí ó O toque do Danilo Avelar na bola os chatos vão dizer que só porque foi 44 segundos antes do gol não teve influência. <risos> Fala pra eles, Danilo. Corinthians 2, Oeste 0. Corinthians fez a parte dele, mas pra se classificar, o Guarani não podia vencer o São Paulo. Isso ficou mais próximo quando Everton mandou a bola pra rede. São Paulo 1 um a 0. Mas o Guarani não tava rendido, não. Sorte dos São Paulinos e principalmente dos corintianos, que no gol do São Paulo estava... Thiago Volpe, o verdadeiro, fechando o gol tricolor como um gato. Aí vocês observam mais um Volpe verdadeiro. Vocês verem como esse mercado também tem problemas. Está aí a falsificação. Esse não é o verdadeiro Volpe, soltou no pé do adversário. Rafael Costa fez o um gol de empate do Guarani, 1 um a 1. Um. Mas antes que o Guarani pudesse se animar, o São Paulo retomou o controle da situação. Tivemos mais um golpe verdadeiro, veracidade facilmente comprovada pelos amantes da arte. Elinho botou o São Paulo na frente outra vez. E o Paulinho Boia fez o gol mais bonito do jogo para fechar o placar. Paulinho Boia! São Paulo 3, Guarani 1. Além do São Paulo, Santos e Palmeiras já estavam classificados e tiveram um domingo de viradas. O Santos estava demais, abriu 2 a 0 com dois gols do Marinho, figuraça do Marinho. O Santos estava com a vitória na mão contra o Novo Horizontino, só que o Uribe foi expulso e aí a história mudou. Cléo Silva fez o primeiro gol da turma de Novo Horizonte e dois minutos depois pênalti para o Novo Horizontino. Será que foi mesmo, hein? Parecia que a bola tinha batido no braço, né? mas essa é a melhor imagem. A gente vê na repetição, bateu na cintura, ó. não bateu no braço que está aberto. Guilherme Queiroz empatou o jogo. E olha o azar do Vladimir, goleiro do Santos. A cabeçada do Batista foi no travessão, bateu no Vladimir e entrou. Sem querer ser malvado com o Vladimir, isso para mim é gol contra. A bola veio do travessão e estava indo para o meio da área. Só porque bateu no Vladimir é que foi gol. O juiz foi bonzinho e deu o gol pro Batista. Novo Horizontino 3, Santos 2. O Palmeiras viveu a virada pelo outro lado. Começou perdendo pro Água Santa, gol do Lucas Silva. Mas o Verdão virou. O gol de empate foi do Ramires. O Luiz Adriano não fez o gol da virada de pênalti, porque o Giovani, como um gato, defendeu. Só que a bola voltou no pé do Luiz Adriano. Aí o gato se deu mal. Luiz Adriano, Palmeiras 2, Água Santa 1. O Bragantino terminou com a melhor campanha da primeira fase do Paulistão. Morato e Claudinho fizeram os gols da vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 2 a 0. No Campeonato Mineiro, o Atlético e o Cruzeiro ainda estão na briga para avançar para a semifinal. O Cruzeiro venceu num dia daqueles para o goleiro adversário. Olha a situação do nosso querido goleiro Cris, do time do URT. Três minutos de jogo, bola na área. Olha onde está o Cacá, com a cabeça na bola e os adversários vencidos. Era o goleiro Cris sozinho com o atacante adversário. Não deu para segurar. Kaká, Cruzeiro 1 a 0 Ainda no primeiro tempo, mais um ataque do Cruzeiro. E quando sai o passe, lá está o Cris mais uma vez, sozinho com o atacante adversário. Não deu para segurar. Thiago, segundo gol do Cruzeiro. E quando seu defensor vira adversário, o Rodolfo deu de canela pra fazer gol contra. O Cris conseguiu salvar, mas onde a bola sobrou? No pé do Marlon, sozinho com o goleiro Cris pela frente. Não deu pra segurar. Marlon, Cruzeiro 3, o RT 0. A essa altura, alguém pode estar pensando que todo mundo odeia o Cris. Mas nós gostamos de você, Cris. Inclusive, fazemos questão de dizer que o jogo só não foi 4 a 0 porque o Cris, como um gato, fez uma defesa maravilhosa. Quando era possível defender, né? Valeu, goleirão. Apesar dos três gols, saiba que nem todo mundo odeia o Cris. Hoje é dia dos avós e olha a vovó torcedora do Atlético Mineiro. Tava vendo o jogo da janela, feliz da vida. O Atlético tava vencendo o América com esse gol do Natan. E lá atrás, como um gato, o Rafael estava fechando o gol. Até que a defesa jogou contra. O Fábio Santos tentou tirar de cabeça e jogou em cima do Júnior Alonso. Quem se deu bem foi o Vitão. Para empatar o jogo, gol! 1 um a um, empate do América. Como não tem torcida na arquibancada, tem espaço de sobra para o Coelhão, mascote do América, fazer um churrasco. A gente fica aqui na redação do Fantástico, torcendo pra alguém fazer três gols e pedir música. E eu tinha certeza que hoje isso ia acontecer no Campeonato Baiano. Marco Antônio tinha tudo para ser o nosso artilheiro musical de hoje. Cinco minutos de jogo, 1x0 pro Bahia contra o Fluminense de Feira. Marco Antônio fez o gol. 14 minutos, 2x0 pro Bahia. Gol de quem? Marco Antônio. E aos 33 minutos, era a hora dele. Recebeu sozinho, bateu forte no travessão e depois na linha. Tem certeza que não entrou mesmo? Essa linha não é mais pra cá um pouquinho não, não. É, hoje não vai ter música mesmo. Mas o Marco Antônio saiu feliz da vida com a vitória do Bahia. 2 a 0. Fica pra próxima. No Paraná, o campeonato já tá nas semifinais. E o pessoal caprichou nos jogos de ida. 11 gols em duas partidas. O Curitiba fez 3 a 0 no Cianorte no primeiro tempo, com dois gols do William Mateus e um do Gabriel. Vocês acham que o Cianorte desistiu? Qual nada? Pelezinho fez o primeiro e França fez o segundo. Só faltou o terceiro. Curitiba, 3 a 2. O Atlético Paranaense estava demais. Abriu vantagem com o Lucas Alter e Bissoli, 2 a 0. Ok, o Cascavel fez um gol com o Henrique. Mas aí é que o Atlético fez mais ainda. Nicão, 3x1. Marquinhos Gabriel, 4x1. E mais um do Bissoli. Atlético 5, Cascavel 1. No campeonato gaúcho, o Grêmio começou vencendo o Ipiranga com o Diego Souza. Mas levou o um empate nesse chutaço do Muriel. 1 a 1 e o Fantástico vai ficando por aqui. Agora tem o Domingo Maior, tem um excelente fim de noite para você para sua família. E que vem uma semana de saúde e paz. Continue ótima, no Melhor Astral. Até o nosso próximo encontro. Boa noite e a gente espera domingo que vem. Beijo enorme. Tchau.